Olá pessoal, é, sejam bem-vindos, hoje a ideia é mostrar para vocês um serviço novo né? É, chamado Power Apps que a Microsoft soltou no Office 365, Ela soltou acho que no final do ano passado, no começo desse ano, é, mas até então não tinha é, integração com o com SharePoint online e com isso a gente não, não podia... É fazer muitos exemplos com, com o nosso PPM, né? nosso Project Online. A ideia, né, é a ferramenta que permite criar né, aplicativos de celular, tablet, né? é como se a gente estivesse fazendo uma apresentação de PowerPoint, sem saber nada de, de programação. Então vocês vão ver que é, uma, é, é, é bem simples mesmo. Então, aqui para tá, Tipo de exemplo, né? eu criei um, um ambiente no, no PPM, onde eu tenho um campo chamado curso da ideia né? e, e não, não, não fiz mais nada. Né? É um ambiente é, zerado, não tem nenhum projeto, nem né? nada. Tá? A única coisa que, que eu fiz, é eu criei uma lista, tá? é, chamado ideias. E aí eu tenho né, duas ideias criadas aqui, que também eu só tenho o campo título, custo e descrição. Nada mais. Uma, uma lista básica que a gente consegue criar né, no, no SharePoint e como ela está dentro do, do, do PWA, né, a gente consegue até criar. Né, um projeto a partir de um item dessa lista. O que eu quero fazer agora é levar essa lista para um aplicativo de celular onde qualquer né, pessoa da minha empresa poderia criar uma ideia, é, editar uma ideia ou né, é, visualizar os detalhes da ideia, tá? Então, o que, que a gente, é, aqui a gente, quando a gente entra no, no Power Apps, né? Aqui pela, pelas opções a gente tem o Power Apps. É, a gente tem aqui alguns exemplos, né? exemplos como conectando no Salesforce, no Office 365, Trello, list tem vários exemplos aqui. É, exemplos com fontes de dados em arquivo Excel e por aí mais. Então tem alguns exemplos para a gente já começar a poder brincar. É, o que eu quero fazer aqui é vou criar um aplicativo, né? e ele me dá, primeiro ele me pergunta, né, me dá duas opções, uma é trabalhar com o aplicativo Windows do Power Apps, tá? então ele abriria aqui um, um aplicativo é, Windows mesmo do, do Power Apps, então é, eu vou abrir aqui só para só vocês terem uma ideia. É um aplicativo também muito simples e que, e que ele, na verdade, ele, ele se assemelha muito com a parte web. Então, na hora que eu coloco um novo aqui, ele vai me perguntar é, né, qual fonte de dados que eu vou querer conectar. E se eu fosse escolher aqui na parte web, vocês vão ver que ele vai, vai me dar as mesmas opções. Tá? Então a gente consegue conectar em várias fontes de dados, ele vai me mostrar principalmente as fontes de dados é, padrões, né? então como a gente quer conectar no SharePoint eu vou escolher aqui o, o padrão aqui de SharePoint mesmo, é, eu já tenho né, uma conexão é, para alguns itens, Então eu poderia conectar em arquivos do OneDrive, no SharePoint, ou até em um banco de dados da, da própria empresa, né? usando um gateway. então é, ele me pede aqui o endereço do meu do meu site. então eu vou colocar aqui, vocês vão ver que ele vai quando eu coloco aqui ele vai me listar quais as listas que tem, né? qual a lista que eu quero conectar? então eu vou conectar a lista de ideias. Quando eu mando conectar, vocês vão ver que ele já vai começar a criar o aplicativo, então ele já cria a tela de listagem, a tela de edição e a tela de visualização né, do detalhe da, do item, da lista, né? então vocês vão ver que é, é, de forma rápida e simples a gente já teria criado aqui com, com alguns minutos, segundos ou minutos, né, um, um aplicativo. É, até para a questão de é, simplificar o, o deploy dos usuários, o que a Microsoft fez, até para vocês já irem é, ela você não vai é, compilar um, um aplicativo e submeter para a loja né, um, do, da Google ou, ou da, da Apple, por exemplo. Ela submeteu um aplicativo chamado Power Apps, e aí seu aplicativo vai estar dentro desse, desse aplicativo, tá? É, aqui a gente pode mudar a forma que eu, que eu, queiro, que eu, que eu vou querer né? é, mostrar aqui a listagem dos itens, né? Se eu vou querer imagem, detalhamento, o que que eu vou querer é, mostrar aqui na tela. Então, Eu clico aqui, é, é, vamos pegar aqui com dois itens só, e aí eu posso vir aqui né, e mudar. Né, se, eu tivesse, se eu tivesse escolhido errado para mim, né, se eu tivesse é, colocado a descrição no título, o título na descrição eu poderia é, clicar aqui e, e mudar o que, que estaria mostrando na tela. Tá? Então ele me dá aqui a as opções, não, mas ele escolheu corretamente. E aí eu tenho aqui a tela de detalhes e a tela de edição. A tela de detalhes. E aí a gente consegue ver primeiro. Ele está mostrando custo, descrição e título. Mas lógico, não seria essa a ordem, né? Então, eu vou arrastar o título para ser primeiro e vou deixar custo e descrição. E aí a gente vai ver que se a gente for na na de edição ele faz a mesma coisa então clico aqui de novo arrasto o título para cima poderia também ter tirado né colocado mais itens como isso é, é um exemplo bem simples mesmo não, a ideia não era complicar então se eu dou um play aqui eu já consigo né então um preview de como vai ficar meu aplicativo tá então se eu quisesse entrar no detalhe aqui, eu já consigo ver. Consigo excluir ou editar, né? é, consigo criar um novo. Então, título tipo do teste ao vivo". o custo 15 mil. Vou repetir o título na descrição e dar um OK. Vocês vão ver que ele está. Né, ele está até demorando um pouquinho porque ele está se metendo lá no SharePoint já atualizou agora aqui o, a, a listagem. Né? E se eu volto lá no SharePoint, vocês vão ver que agora eu tenho um item a mais. Então quer dizer, criamos um aplicativo aqui né, para celular de forma muito rápida. Se eu fecho aqui, né, e aí eu poderia brincar aqui né, com design, conteúdo e tudo mais. Ele me dá a opção, né, de eu renomear o aplicativo, ah, então, ideias, TPM, por exemplo, eu quero colocar, ah, deixa eu ver um ícone, seria interessante aqui, Não vou perder muito tempo procurando, vou colocar essa carinha feliz aqui, trazer um verde. Ele me dá a opção né, se eu quero fazer um aplicativo na horizontal na vertical, né? e aí na hora que eu venho aqui né, e dou um, um compartilhar, ele vai me pedir para salvar. E aí ele me dá a opção aqui, se eu quero é, né, dar acesso a todo mundo da minha empresa a esse aplicativo. Então, o que, que vai acontecer? Se eu, se eu clicar em salvar agora, todo mundo que entrar no Power Apps pelo celular, né, no aplicativo Power Apps pelo celular, digitar o usuário e senha e for da, da BHS aqui no caso, ele teria esse aplicativo Ideias PPM, onde ele poderia ver todas as listagens de de itens né, do, do SharePoint, podendo editar, visualizar, é, tudo conforme a gente mostrou aqui na, na demo. Então quer dizer, é como se eu tivesse feito um aplicativo de celular é, em poucos minutos, com um zero é, de programação, sem precisar entender nada para qual celular eu estou fazendo, entendeu? Então facilita bastante, é, cada vez mais a Microsoft adiciona novas funcionalidades nesse, nesse produto, então vale a pena dar uma estudada e verificar tudo que ele é capaz. Ok? Obrigado pessoal, até a próxima!